A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom, bom pra, pra mim, mim, talvez não seja pra você. você A vida é feita de escolhas, então deixa eu te dizer O que pode ser bom pra mim, talvez não seja pra você bom Pra mim é acordar com a medição Não com a ressaca que atrapalha amanhã Bom pra mim é ter uma mulher amada Não um esquema em cada quebrada Porque aprendi caminhando no meu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 Pode ser bom pra mim, talvez não seja pra você Bom pra mim é andar de cabeça erguida Sem esquecer que eu já vacilei demais nessa vida E que eu não posso perder tempo Com vacilação, melhor reconhecer e pedir perdão Bom pra mim é lembrar do tempo que eu não tinha nada Pra hoje eu perceber que eu tô bem na jogada Bom pra mim é ter tudo o que eu preciso Acreditar em Deus e não ser um nascido a vida é feita de escolhas então deixa eu te dizer o que pode ser bom para mim talvez não seja para você. É então você a vida é feita de escolhas então deixa eu te dizer o que pode ser bom para mim talvez não seja para você a vida é feita de escolhas então deixa eu te dizer o que pode ser, ser bom para então mim talvez não seja para você a vida é feita de escolhas então deixa eu te dizer o que pode ser bom para mim talvez não seja para você